Mantenha a obra evangelizadora da casa da mãe. Faça a parte 0300, 210, 1210. Obrigado você, homem devoto, homem de fé e homem que é membro dessa família que ama Nossa Senhora. Rezamos em ação de graças, hoje está celebrando o dom da vida, a querida Elisa Angelieri Sutiro, a lisinha, nosso oblato. Redentorista lá de São Paulo Parabéns pelo dom, dom Da sua vida Também celebrando o seu aniversário Natalício a, os, As queridas Onofra Maria de Jesus Lacerda A Celi Miranda de Almeida A Teresa Andrade dos Santos A Maria Alvina de Souza gente Chega na, na feliz e abençoada Idade dos 100 anos um século de vida e o nosso irmão Renato Manetta também celebrando o seu aniversário natalício, parabéns a vocês aniversariantes, rezaremos também a Santa Missa pedindo pela saúde de Renato Azevedo, ele é familiar do nosso padre Rubens aqui do Santuário da Rede Aparecida de Comunicação e o Renato ele é lá de Araguaína no Tocantins, bênçãos de nossas senhora para você e para a recuperação da sua saúde. Também rezamos pela saúde do arcebispo de Cascavel no Paraná e aqui nós temos homens do terço que estão confiantes rezando pedindo pela saúde de Dom Mauro que está entubado na UTI vítima também desta covid. Rezemos com fé por todos que também estão sofrendo com essa essa pandemia, para que a vacinação chegue o quanto antes para todos e pelas famílias enlutadas rezamos assim nessa intenção pelo sétimo dia de falecimento de José Alencar Barbosa de Tremembé, São Paulo nossa solidariedade com todas estas famílias queridos, tudo é bênção, tudo é dom Daqui a pouquinho nós iniciaremos a Santa Missa nesse primeiro domingo da quaresma, tempo também aqui de outra maravilha na Igreja do Brasil, que é a campanha da fraternidade este ano ecumênica. Que Nossa Senhora, Mãe da Unidade, nos ajude a viver bem na diversidade, a partir do diálogo como um compromisso de amor estabelecido uma convivência fraterna assim rezamos a nossa Senhor, com a fé de São José, com a fé de Nossa Senhora, com o testemunho bonito dos homens do terço Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Rogai! Queridos devotos, em razão da pandemia, a Romaria Nacional do Terço dos Homens será virtual. Participe com a hashtag HomensDevotos. Hoje, 8 da manhã, o encerramento da nossa Romaria. 13ª Romaria do Terço dos Homens. No Santuário da Palavra, com Maria e José, cuidar da vida, aqui é na TV Aparecida. Berço, a dos do Santo... É nosso compromisso fazer a evangelização acontecer dia a dia aqui na casa da mãe. Ser família dos devotos é dar a oportunidade a cada peregrino que visita a casa da mãe de uma profunda experiência com Deus. E nós somos especialmente agradecidos a você, que através da sua generosa doação mensal, nos ajuda a construir este santuário da Palavra e da Aliança. Todos os dias, nossa prece é por você e por sua família. Continue conosco, participe da família dos devotos. Anunciar a Palavra de Deus é um trabalho árduo. E todos nós devemos assumir essa missão. Nossa Senhora, perfeita discípula da palavra, nos deixou uma recomendação bíblica Fazei tudo o que Ele vos disser Entre para a família dos devotos e nos ajude a anunciar a palavra de Deus Nossa Senhora conta com você De segunda a sexta, participe da visita ao Santíssimo e Consagração. Porque a igreja é a nossa mãe, porque a igreja é de Cristo, porque a igreja somos nós. Um momento de reflexão e bênçãos para a sua família. Que Nossa Senhora nos dê perseverança nesse amor a Jesus. Visita ao Santíssimo e Consagração. De segunda a sexta. Três da tarde, na TV Aparecida. Estamos na Capital Mariana da Fé, é o Santuário Nacional da Mãe Aparecida, celebração de encerramento da 13ª Romaria Nacional do Terço dos Homens, que aqui do Santuário da Palavra com Maria e José firmam o compromisso de cuidar da vida. Irmãs e irmãos queridos, Peregrinos, devotos de Nossa Senhora, fiéis da nossa arquidiocese de Aparecida e homens do terço aqui presentes e de todo o Brasil. Salve Rainha! Salve Rainha! Muito bom dia a todos que estão aqui na casa da mãe e aos que se unem a nós pela rede Aparecida de Comunicação, Rádio, TV, Portala 12, 12 também pelo aplicativo Aparecida, pelas redes sociais, pela TV Cultura de São Paulo e a você, querido homem do terço que está participando e enviando a sua foto pela hashtag homens devotos, que momento bonito e feliz, nós formamos uma grande assembleia em oração. Queridos, neste primeiro domingo da quaresma, tempo Forte de conversão, somos chamados à mudança do coração. Deus sempre renova a sua aliança amorosa com a humanidade e a obra da criação. É preciso crer na presença do Senhor e na boa notícia da sua palavra. Guiados pelo Espírito, vamos com Jesus do deserto para a missão. Inspir inspirados pela campanha da fraternidade ecumênica, iremos nos empenhar na fraternidade no diálogo como compromisso de amor para superar tantas divisões entre nós cristãos, porque Cristo é a nossa paz acolhendo a procissão de entrada com alguns representantes do terço dos homens, com os que Queridos concelebrantes, com o reitor do Santuário Nacional, Padre Eduardo Catalfo, com Dom Gil Antônio Moreira, arcebispo de Juiz de Fora, Minas Gerais e bispo referencial para o terço dos homens pela CNBB, acolhendo também Dom Eduardo Vieira dos Santos, bispo auxiliar de São Paulo, e o nosso querido Dom Orlando Brandes, que preside esta Santa Missa, recebamos. A imagenzinha querida da mãe aparecida, conduzida pelas mãos do missionário redentorista Irmão Viveiros, que ela nos acompanhe nesta caminhada de conversão e na pertença do reino de Deus. Cantemos todos, bem bonito, iniciando a nossa Eucaristia. Tempo de conversão Eis o dia da salvação Ao Pai voltemos juntos Andemos Eis o tempo de conversão Os caminhos do Senhor São verdade, são amor os passos meus, sem voz espero, ao Senhor, ele guia o bom caminho, quem errou e quer voltar, ele é bom, fiel e justo, ele busque e vem salvar. Eis o tempo de conversão, todos, eis o tempo de conversão, eis o dia salvação ao Pai voltemos juntos and... Mãe da Unidade, Mãe da Conversão, Mãe do Rosário. Eis o dia da salvação, ao Pai voltemos juntos. Irmãos e irmãs, celebremos com fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É tempo de conversão, vamos juntos rezar o ato penitencial nos purificando para sermos cheios de graça juntos eu pecador me e confesso, confesso a, a Deus, Deus todo -Poderoso, poderoso e a vós irmãos, irmãos e irmãs que pequei, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras atos e omissões por minha culpa minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tenha. De piedade de nós, Senhor. Tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Oremos. Concedei-nos a Deus Onipotente que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder ao seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. adura do livro do Gênesis. Disse Deus a Noé e a seus filhos: Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco: aves, animais domésticos e selvagens. Enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Deus disse: Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós e todos os seres vivos que estão convosco por todas as gerações futuras. Ponho meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens. Vem sobre a terra, aparecerá meu arco nas nuvens. Então, eu me lembrarei de minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos. E não tornará mais haver dilúvio que faça perecer nas suas águas toda a criatura. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De me oriente, me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura. E a retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Verdade. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu novamente vida pelo Espírito. No Espírito, Ele foi também pregar aos Espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longa limilidade. nos dias em que Noé construía. A arca. Nesta arca, umas poucas pessoas, oito, foram salvas por meio das águas. A arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação. Pois o batismo não serve para limpar o coração da imundice. Não é, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência, em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está à direita de Deus, submetendo a eles anjos, dominações e potestades. Palavra do Senhor, graças a Deus, louvor e glória a ti, Senhor Cristo. Palavra. a lá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 ele ficou no deserto durante quarenta dias e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo... O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saúdo Dom Gil, que nos conduz sempre no Terço dos Homens. Dom Eduardo, o Padre Catalfo. Quero agradecê-lo por ter preparado com tanto carinho, com tanto amor, esta Romaria. E me desculpar que ontem eu não saudei o Senhor, foi uma falha, não é? E na sua pessoa, saúdo... A todos os padres com celebrantes, aos diáconos, a vocês, homens do terço, todos os fiéis aqui presentes na nossa Catedral Basílica Santuário de Aparecida, todos que nos acompanham pelos meios de comunicação social, também sabemos que muitas congregações religiosas eh, nos acompanham. Rezam conosco nessas missas é de Aparecida. Espiritualidade quaresmal, que coisa rica nas leituras e na oração de hoje. Olha o que disse a oração. Para que a quaresma? A oração disse: Para a gente progredir no conhecimento de Jesus. Conhecimento não é teoria. Progredir no conhecimento de Jesus é progredir no amor a Jesus Cristo. Como tanto nos ajudou Santo Afonso Maria de Ligório, que escreveu, eu quero morrer rezando terço. E morreu ao meio dia, ao som do toque da oração do anjos. Progredir no amor a Jesus Cristo, isso é a quaresma. E tudo que é penitência ou campanha da fraternidade, essa é a finalidade, progredirmos nesse encantamento e seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E dizia a oração para a gente corresponder a tanto amor. Somos tão amados e toda a quaresma está dizendo assim: Você é amado a ponto de chegar o derramamento do sangue do cordeiro. Você é amado e amada. Olhe para a cruz, olhe para o coração transpassado. Tudo na quaresma fala Desse amor exagerado, desse amor até o fim e desse amor extremado e indizível de Deus por nós. Essa quaresma, crescer, progredir no amor. E por isso a leitura do Gênesis nos lembrava da aliança, não da inimizade. Da aliança, Deus não vem de cima para baixo, no sentido de um patrão, ele vem como um amigo dialogando. Isso é aliança, Deus dialogando e dizendo: Vamos juntos construir a salvação da humanidade. Eu quero Adão e Eva. A vossa colaboração, a vossa participação, a vossa presença amiga no projeto eterno de salvação, aliança, que quer dizer pacto, juramento, parceria, mas tudo isso para aumentar o quê? O que dizia a oração? A nossa amizade, a nossa proximidade, o nosso diálogo com Deus. E aí esta aliança explica muito bem a campanha da fraternidade. Proximidade, somos amigos. No sangue de Jesus somos irmãos, diferentes, graças a Deus que sim. Mas sempre em aliança, nunca em divisão, porque a divisão não é de Deus. A divisão é do inimigo que vai tentar Jesus. Nós vamos ver aqui no Evangelho. Vamos crescendo então numa aliança católica numa aliança dos diferentes e numa aliança com todos os cristãos, paizinho, que todos sejam um. Eu morri por todos, como é que não vamos ser ecumênicos? Eu, eu morri por todos. E também a carta de Pedro, falando dessa aliança, Falando desse amor no qual a gente deve crescer, lembrou do batismo. Eis aí o primeiro passo da aliança. Filhos e filhas tão amados pelo batismo. E o batismo é uma das primeiras razões do ecumenismo. A maioria das religiões tem um batismo reconhecidamente válido. Então, fraternidade, campanha da fraternidade ecumenismo, fundamenta-se no batismo, onde adoramos a Santíssima Trindade. E em nome da trindade, vamos vivendo em aliança, em comunhão entre em nós. Bonito irmãos e irmãs, que lindo! Esta aliança não é só com as pessoas, não, está dito ali, é uma aliança com tudo o que respira. A aliança com o cosmos. Não destruir a natureza. Faz parte da aliança do Criador. A criação nos nos ajuda a dialogar com o Criador, não se pode se tornar destruidor daquilo que faz parte da aliança, é como dizia São Francisco, minha irmã árvore, minha irmã água, minha irmã formiga, você é muito é ligeirinha demais você reza pouco, olha onde chega a aliança também com os seres criados, e claro, na carta de Pedro ainda está dizendo assim, esta aliança chega a Cristo ressuscitado, muito bem, e é um texto que geralmente nós não falamos, olha aqui o que, que está escrito, Ali. A ressurreição de Jesus nos trouxe uma boa consciência, consciência da nossa ressurreição, daquela aliança eterna aos missionários redentoristas que preparam com tanta dedicação, com tanta devoção esse momento esse agradecimento na pessoa do reitor desse santuário, padre Eduardo Catalfo. Queridos irmãos, homens do terço, os que estão aqui no santuário e aqueles que nos acompanham aí de casa, o que vamos levar desta 13 terceira Romaria do terço dos homens para casa, o que vamos levar? Primeiramente, imagino que nós vamos levar uma lição muito especial do lema escolhido para, este, para essa 13ª romaria. Maria. E o lema é este, né? Palavra, São José, Maria e Vida. Eu resumo do lema é este. Então, primeira coisa, é levar para casa da 13ª. Terceira Maria, o nosso amor à palavra, Maria é a mulher da palavra, ela diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, cumpra-se em mim a tua palavra, Maria é da palavra, o santuário de Maria santuário da palavra, o terço é uma oração bíblica, tudo que que nós rezamos o texto da contemplação é baseado na Sagrada Escritura, é da Bíblia, é uma grande contemplação. Primeiro, então, amor à palavra, crescer na palavra, na escuta da palavra. Segunda coisa: nós recebemos nesta 13a Romaria uma grande catequese sobre São José e quem nos levou a isto, foi o Papa Francisco, que nos deu este presente de né, transformar este ano de 2021, começar do dia 8 de dezembro até 8 de dezembro, transformar esse ano em ano josefino, chamando a atenção para a figura, a pessoa de São José, comemorando o e Centenário, da, do decreto do Papa Pio Nono, né, colocando São José como patrono universal da Igreja. A catequese sobre São José foi tão linda nessa 13 terceira romaria, especialmente no terço de ontem, muito bem preparado pelo Padre Luiz Eduardo, Luiz Catalo, Eduardo Catalfo e pelos demais aqui missionários. Contemplando a, a palavra de Deus, contemplando os documentos da Igreja, sobretudo o documento do Papa Patris Corda, que fala sobre São José. A Igreja tem dois documentos importantes sobre São José nos últimos tempos, este que não acabei de falar, Patris Corda, do Coração do Pai, Papa Francisco no fala lindamente sobre São José, o outro foi do Papa São João Paulo II né? Redemptoris Custos, também um lindo documento, uma catequese sobre São José nós vamos levar essa catequese daqui do santuário para as nossas casas e aqueles que estão em casa estão recebendo esta catequese, São José nos guia silenciosamente no terço dos homens terceira coisa, vamos levar para casa, mais uma vez o nosso compromisso com a vida nesse tempo de pandemia rezar pelos que estão contaminados ajudar os que estão sofrendo solidariedade com aqueles que estão aí padecendo nesta pandemia vida a vida é sagrada, os homens do terço sabem disso, ela é sagrada desde o momento da fecundação até a sua morte natural. Poucos dias o Papa Francisco fez também um discurso sobre isto. A vida, vamos levar desta 13ª Romaria para casa e vocês de casa vão recebendo esta mensagem. Outra coisa que vamos levar. Neste ano, a Romaria caiu na quaresma. A quaresma nos ensina a aprofundar na oração. O nosso movimento é um movimento oracional. A oração nos leva ao maior conhecimento de Cristo. Maria, de quem nós nos aproximamos, rezando o terço, nos leva a Cristo, a missão dela. Então, também... O espírito quaresmal deve estar muito dentro do coração do homem do terço e dos grupos de terço dos homens. Mais oração, mais penitência e sobretudo mais caridade, mais solidariedade, mais fraternidade. No Brasil nós temos o auxílio da campanha da fraternidade como agora o nosso Dom Orlando falou tão lindamente. O auxílio da campanha da fraternidade. Olhamos o tema e o lema desse ano: diálogo, compromisso de amor. O homem do terço é um homem do diálogo, do compromisso de amor. Mas o lema é lindíssimo, tirado aqui da carta aos Efésios 2, 14a: Cristo é nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Então vamos levar para casa, casa também esta lição da unidade queria chamar a atenção sobre dois textos do Papa Francisco a sua mensagem para a quaresma que foi para o mundo inteiro e a mensagem para a campanha da fraternidade que foi para o Brasil ambos, ambos os textos não nos dividem não nos leva à divisão mas leva à unidade, leva à fraternidade que lindo aqueles textos o homem do terço é aquele que ama a campanha da fraternidade E segue esse lema desse ano Para que todos sejamos um Como ele, Jesus e o Pai Somos um conforme a sua oração No evangelho de São Mateus Queria dizer também que nós levamos deste 13 terceira Romaria Esta grande experiência nova, única que é a experiência da romaria em formato virtual nós não esperávamos, nós não contávamos com isso, mas Deus nos deu a possibilidade de encontrar esse formato, porque quando não pudermos estar presencialmente, nós não vamos esmorecer nem desanimar, nós temos um recurso, não é? Nossa fé nos faz nos virarmos, encontrar maneiras diferentes de fazer Romaria. E olha, meus irmãos, a gente fica imaginando quantos televisores, quantas telas de computador, quantas telas de, de, de, telefone, de, de telefone celular foram ligados nesses dias. Quantos estão agora no Brasil, no Brasil inteiro participando desta Romaria? E uma coisa que talvez a maioria não saiba, nós temos um grande grupo de terços dos homens na África. Há dois anos atrás, um grupo de missionários do terço, de várias dioceses, foram para a África. Eu iria até com eles, depois adoeci na época, não pude. Mas foram para a África, muito bem acolhidos pelo arcebispo ar de Moçambique, Dom Francisco Kimoyo. E lá foi fundado, então, o um Terço dos Homens. Estes homens estão participando conosco desde o primeiro dia aqui. Hoje fizeram uma, uma, uma vigília, Dom Orlando, né? Esperando esse momento da missa. Agora estão todos lá ligados conosco. Homens do Terço da África, saudação a eles. Uma salva de palmas aos nossos irmãos do, da África. Queridos irmãos africanos, receba o nosso abraço, façam progredir aí, aí o terço dos homens. O terço dos homens é, um, é uma grande bênção de Deus. E assim eu agradeço ao nosso Senhor tudo aquilo que Ele vai nos dando, ajudando a superar os nossos problemas, as nossas dificuldades, porque nossa Senhora é mãe e ela nos ajuda a ter sempre um. Clima e um ambiente de família. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito obrigado, Dom Gil. E vamos agora juntos de pé, com o coração...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 comunhão dos santos, na remissão, remissão dos, dos pecados, pecados, na ressurreição da, da, carne, da carne, na vida, vida eterna. Amém. Resposta das nossas preces. Senhor, por vosso amor, convertei-nos. Senhor, Senhor, por vosso amor, convertei-nos. Olhai com misericórdia para a vossa igreja e fazei a sacramento vivo e presente de vosso reino nós vos clamamos Senhor Senhor por vosso amor convertei-nos educai nossas comunidades na vivência do evangelho na prática da caridade e da justiça nós vos clamamos Senhor Senhor Senhor, por Vosso amor, convertei-nos. Fazei-nos compreender o jeito do mundo de agora, para que pela fé sejamos neles sinais vivos de Vosso reino. Nós vos clamamos, Senhor. Senhor, por Vosso amor, convertei-nos. dai nos a graça de viver bem o tempo da quaresma e caminhar com Cristo para a vida, nós vos clamamos, Senhor, Senhor, por vosso amor, convertei -nos. Animai aos homens do terço, com a força da palavra e para que com a ternura de Maria e José, promovam a vida e recebam a graças das graças, que é a conversão. Nós vos clamamos, Senhor. Senhor, por vosso amor, convertei-os. Tudo isso vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Liturgia Eucarística é momento de partilhar e agradecer. Com os dons do pão e do vinho, vamos ofertar a nossa vida, as nossas famílias, nosso amor e cuidado com a vida vida e com a obra da criação reunidos na comunidade nós celebramos essa eterna aliança do amor do pai por nós realizado em Cristo Jesus ofertamos os homens do terço e a bonita missão que tem na igreja ofertamos você homem do terço que aí de casa está participando com a hashtag homens devotos como disse o nosso querido Dom Gil, homens do Brasil, mas homens do mundo todo, vocês aí irmãos em Moçambique e você pode nos ajudar a missão evangelizadora chegar mais longe faça parte da família dos devotos que cuida ama e se compromete com a fraternidade e com os gestos de solidariedade a partir da casa da mãe enquanto oferta Estamos e você liga para nós pelo zero trezentos dois dez doze dez. Vamos cantando. Se bendito Senhor para sempre pelo os frutos das nossas jornadas repartidos na mesa do reino anunciam a paz almejada, Senhor da vida. Senhor. Ao prepararmos a tua mesa, em ti buscamos ressurreição. Orai, orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas com as quais iniciamos nosso caminho para a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. A verdade é justo e necessário. Nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância da quaresma, desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva, enquanto esperamos a plenitude eterna, com os anjos e todos os santos, vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do Universo, O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Bendito o que vem, em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade.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 a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. concedei nos o convívio dos eleitos. O amém deste grande louvor será cantado. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Toda honra, toda glória, agora e para sempre.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 Dai, lhe segundo vosso desejo, a paz e a unidade, a unidade, a unidade. Vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro derramou o sangue da nova aliança. Cordeiro de Deus. Que tirais o pecado do mundo. De piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós convidados de Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma e eu serei salvo O corpo, o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna Amém Queridos, é momento da nossa comunhão Que esta Santa Eucaristia nos mantenha unidos na aliança Do diálogo, da fraternidade e do amor Aqui no santuário, você que vai comungar Por gentileza permaneça em pé os ministros irão até aí onde você está. E você, rezando conosco, celebrando pelos meus meios de comunicação, faça a sua comunhão espiritual. Esteja sempre unido ao Cristo Jesus. Somente de pão Para a alma, o testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes, o homem não vive somente de pão, Deus, mas de toda palavra, da boca de Deus. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante. Para os olhos é uma luz. O homem não vive somente de pão. Mas de toda palavra da boca de Deus. Mas de toda palavra. Ó oh Deus, que nos alimentastes com esse pão que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade. dai nos desejar o Cristo pão vivo e verdadeiro e viver a toda palavra que sai da vossa boca, por Cristo nosso Senhor. Amém. Com alegria vamos ouvir, podemos nos sentar, uma palavra do nosso querido Reitor do santuário, padre Eduardo uma salva de palmas para nosso querido padre Eduardo Catalfo querido dom Orlando Brandes, a nossa alegria é muito grande porque os homens do Terço nos ensinam a rezar, nos ensinam a nos aproximar sempre da Sagrada Escritura porque o Terço é sempre uma oração Bíblica que nos leva a contemplar Os mistérios de Deus Nós temos a alegria De comunicar que no próximo Ano a 14ª Romaria Nacional do Terço dos Homens Será nos dias 18, 19, 19 E 20 de fevereiro E para todos os homens Do Terço nós temos um convite Um desafio Que nós iniciemos a partir de hoje A nossa oração Ainda mais intensa para a promoção das vocações sacerdotais e religiosas. Quem sabe, num futuro próximo, a gente consegue ter a ordenação sacerdotal, a profissão religiosa de um irmão, de uma freira, que vem da família dos homens do terço. A família é lugar do encontro de Deus, é lugar de vocação. Dom Eduardo vai nos consagrar a Maria de pé. Consagremos-nos a Nossa Senhora oh, Maria Santíssima pelos méritos de. No...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 no ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte, abençoai-me ó celestial cooperador e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim, assim seja. seja. Bênçãos, Mãe Aparecida, para todos os devotos e para os homens do Terço. Dê-nos a bênção. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, glorificai o Senhor com a vossa vida, ide em paz e que o Senhor vos nos acompanhe, graças a Deus. E agora bem bonito, na alegria da fé e da devoção. Quem é devoto da Padroeira do Brasil diga eu. E a salva de palmas a Nossa Senhora. Viva Senhora Aparecida. Viva a Rainha Padroeira do Brasil. Mais forte, mais palmas, mais bonito. Viva Cristo. Viva São José. Viva a vida! Viva os homens do terço! Parabéns, terço dos homens, por esta linda e a 13ª Romaria Nacional. Obrigado a vocês aqui presentes. Muito obrigado a você daí de casa, que está participando pela hashtag Homens Devotos.